de basquete. Eu, eu, eu, eu quero mais polêmicas aqui. Quer mais polêmicas? Vai, é, meu, hum, tá não Não vou citar nome agora, hum. mas eu tenho percebido que tem um narrador que tem feito NBA, né, no, não no, no Sport TV, que tem copiado expressões minhas. Mesmo. Você não acompanha também, na então você vai dura. saber. Mas copiou na cara, na cara dura. Vem citando recorrentemente eu não conheço ele pessoalmente então não vou falar o nome dele ou seja vou matar vocês de curiosidade eu... mas uh, eu quero deixar registrado o seguinte hum, eu, que eu que... bloqueei ele no Twitter então é se é a você minha... vai lá você tá bloqueado no Twitter <risos> já você saber eu cara. não te qual câmera que eu posso falar isso aqui amigo? narrador que está me imitando usando termos meus eu recebo direto aí fico meio constrangido que para mim eu não vou me prejudicar com isso é prejudicar não. ele como é que ele vai avançar copiando termos de outra pessoa que já tá narrando? É ruim para ele. É difícil. É A galera do chat sabe. Então, então vamos eu dizer. Eu não, não quero expor o nome o dele. O chat... Eu não conheço pessoalmente. <risos> já Mas já... você é você que tá me copiando. Eu te bloqueei no Twitter. Vai lá no Twitter e confere isso aí para ter certeza. que tá É você. Imuno não faz isso, Ó, neném. Vou dizer. Que... os seus termos. Isso é feio para você. Para mim eu não vou me sentir prejudicado. Mas você para sua carreira vai ser péssimo isso. Então muda. Você sabe quem é você. Caraca, a galera aqui é já mais tem o conhe... nome. É posso mais sem falar, posso olhar aí? Pode, pode ver se, se confere. Tá falar. Aqui, aqui no chat. o é mais conhecido é. como um o... Do... <risos> já, já acertaram. Já acertaram. Então vai no chat. Já acertaram. É isso aí mesmo? É. Caramba, rapaz. Eu não conheço pessoalmente, mas olha, sinceramente. Luizinho? Eu... Não, não, não. Não, não, não. Luizinho Freitas. Não, não, não, não, não. Não, não, Otávio Ney. Não, não, para com Otávio. isso. Para, meu. Safado, Leandro. Zé né? não, eu, eu, eu, é não, tá no chat, então aqui Eu não ó. acho legal pra ele. É. Não é legal. Mas posso E eu falar. começo a receber um monte de mensagem, ó, o cara até tá... Mas posso falar? Posso, posso fazer, a defesa, dessa assim. pe... posso fazer a defesa dessa pessoa? Posso fazer defesa dessa pessoa? O mas que... Você é advogado dele? Ele, ele não é sabe. Ele é teu se ele é teu. fosse advogado, se eu soubesse disso, eu sou teu, me devia aqui. Ele é teu brother. Não é, cara, ele é tão bom. Ele Sim, é tão brilhante. Não, não obrigado. Que você assim. assimila o mas bagulho você acha sem que é uma perceber. Isso uma... é uma homenagem. Isso é verdade. Ah, que é, mas... Não é, você criou. Mas tá tantos <risos> <risos> Veio, A, a, a defensoria pública apareceu aqui. <risos> olha pra. Olha. cara do meio. Isso caraca. aqui não é a cara do Flo. A vida é isso, papai. Papai Lebron, como é que eu não vou... Eu falo, Papai não, Lebron, você, não, mas não é você assim. fodeu o bagulho, velho. Você zerou a narração. <risos> mas a, é, uma coisa é a inspiração que eu admiro muito uhum. e fico muito feliz com isso. Mas a forma dele usar sem citação, eu acho que não é, não é bom pra ele. Eu tô sendo bonzinho eu sei. e falando que não é bom pra ele. Mas é que você faz isso tão brilhantemente. Não, obrigado por massagear meu ego gigantesco, <risos> mas não é bom pra ele fazer isso. Não é bom. Eu sei que não é bom, mas é que você... Você tá é nem aí pra ele, pronto. Não é isso, é que... É tão legal. ser amigo dele. Não é, Bola. Ser, eu é. vejo, por eu exemplo. Eu não sei quem que é. Não, olha só. <risos> o filho da puta que tá imitando. <risos> quem que é? Deixa eu ver. Essa porra. Não é... Eu vou fazer a defesa mais uma vez. Você criou um nicho tão legal, tão divertido, é tão legal que você faz... Fico feliz. Que as pessoas absorvem sem perceber, às vezes. Na verdade, ele tá achando que é um termo usado normalmente em basquete. Ou no meio do basquete, Não. eu ele só fosse narrar... Ele usa apelidos que eu uso. Não, ok, ok. Isso cara, é... posso falar? Ele criou essa porra. Ele tá um achando que é o apelido realmente do cara. Sim, sim, sim. Ele tá achando Entendeu? que é o apelido Você? realmente do cara. Ah, é. ele Lá vai o fascínio, O sobrinho dele, que o tio dele criou eu pra ele. Eu acho que ele tá imitando tanto, tá ficando igual ele. Não véio. é, o que. que... É, mais não é, não uma não é, vez. Então, não acho legal pra carreira do cara. Só isso. Não, sem dúvida. Não acho legal. Mas eu acho que Não é que ele usa um termo ou outro. Quantos imitam o Galvão? Falando em narração, falando em termos dele, ninguém. Ninguém, também acho. Você não vai ver ninguém falando. Ninguém imita o quem é que sobe, sai que é um sua... outro narrador, sabe? Ninguém fala isso. Não. Cê, claro que tem. A, jeito, a inspiração do jeito da forma dramática com que ele apresenta o jogo para o momento sim, de tensão. Sim. Isso é outra história, é isso igual, é outra questão. É igual os termos do Silvio Luiz, ninguém Também imita. ninguém, ninguém além do Silvio ninguém Luiz vai imita. falar é no é. pagode, Pelo na cozinha. <risos> pelas, já viu algum narrador falando pelas... pelas barbas <risos> do profeta? Não, não. não. Pelo ninguém amor de avança assim. Filhos, não, não é é diferente. Mas, é verdade, Mas não é, é, verdade, é que é o teu jeito, velho. É verdade. Eu, eu, assim, a gente, eu não gosto, olha que docura isso aí, Acho que o povo não gosta de maneirismos, né? Que a gente fala, o cara inventa uns, uns bordões pra futebol que fica uma coisa meio forçada, sacou? A gente pensa, eu preciso ter um bordão para narrar o gol. Eu preciso ter uma característica para dizer que o lance é perigoso. Você vê isso. Mas você criou um negócio do basquete tão divertido, cara. Não, tipo, a jararaca. Não, sim, sim. Porra, sim, com licença sim. pra matar. Aqui não, porra. Como é que é? é... Aqui não, queridinha. Aqui não, queridinha. Porra, cara, que é o toco, né? Então, assim, é tão legal, cara, que você fala, pô, você bolou realmente um, um então, nicho. é um bagulho dele, não é do outro. Você <risos> mas ele tem que entender que ele é abriu. É dele. O, o outro tá não fez isso. o bolo O isso aí, velho. Você tem aqui o advogado do... do de do defesa. Ele é amigo dele, tá? Você não certeza. é amigo, é seu chapa. É não chapa, é um é chapa, chapa, é chapa que é carioca também. Olha que eu falo da Seara é, aqui! É, é. Ah não! Não! Isso não! Não! Porque, porque... Aqui é sadia, caralho! É sadia. sadia! Fome de NBA! Não, mas o que eu tô falando, mais uma vez, você inventou. Coxinhas de asa de frango Satia. que pariu! Não, mas é. Que do brother! Você, mais uma vez, você fez, zerou o não, negócio. Não, não, obrigado, você obrigado. zerou, velho. Obrigado. Saiba que você zerou. Obrigado. E sim, agora sim, vai sim. ter um monte de cara fazendo o que você faz porque você zerou. Entendo, mas só é que a gente estava tá falando. Do Galvão, a, isso, a, a inspiração. inspiração é uma coisa. Exatamente. Eu tô falando de uso exatamente. de termos você de forma se, recorrente. Você pode se basear Outra no história. cara. É. Eu, te é Eu te compreendo. Acho que você não viu ainda. Eu vou ver. Depois Depois você vai arquivos, me Tem arquivos. Veja. Veja. Veja. Veja. Posso <risos> falar? Fique feliz. Mas tá bom, mas eu acho, eu me incomodo por isso, porque atrapalha a carreira do cara e eu acho que não é legal. Eu não farei isso para outra pessoa. A carreira dele é um problema dele. É. Fique ah, feliz. Não, mas eu gosto que, é, que todos tenham espaço. Eu é. não acho legal que faça isso. É mais... um narrador, Mas eu repito, da... eu não, não conheço ele pessoalmente, então também não sei qual a motivação. Narrador que você mas paga que o é qual questão pau. aí. Narrador que você paga o um pau boa. inspirou, pronto. NBA. Ah, é. mas você gosta de polêmica. Você gostou não, da polêmica. Você é, é safado. Zé polêmica. Safado. Zé, Zé polêmica. <risos> é polêmica. Seu aqui agora. Da NBA, só pra bem específico, por exemplo. A NBA eu sempre muito. Mas nos anos 2002, 2003, quem fazia pra ESPN, só que ainda não no Brasil, em Bristol, era o Ivan Zimmerman. Ivan Zimmerman. Muito engraçado. Cara muito divertido você conheceu ele pessoalmente oh, conheci cara muito engraçado até na época 2002 2003 eu tava em BH fazendo faculdade e eu até cheguei porque eu nunca tive muito assim planejamento de ah daqui 20 anos eu tá narrando isso não via porque eu gostava sim sim mas em 2002 2003 vendo o Ivan Zima naquela época ainda na ESPN em Bristol o serviço brasileiro eu achava tão divertido que eu cheguei a pensar olha se um dia por acaso eu narrar A e trabalhar com isso, né? eu gostaria de fazer algo no estilo desse cara, que ele tá narrando, o pessoal morre de rir do que ele faz, é divertido. Então eu gosto sempre de lembrar de Ivan Zimmerman, 2002, 2003, narrando NBA e na ESPN. Vou procurar se ele falou jararaca alguma vez na vida. <risos> jararaca não. <risos> Vai ver todos mas os ele, jogos. Mas ele falou muita groselha já, hein? Era não, maravilha. Nossa, não sim, falou é maravilha. jararaca, Então Ivan Zimmerman é o cara que te... Que te... Abriu assim e falou, olha, se um dia eu narrar, eu gostaria de buscar esse desafio esse dele. de narrar e divertir ao mesmo tempo. Legal. Eu, não, eu vou ter sempre o cuidado com a informação, que eu sou jornalista. Uhum. E essa é a base. Se eu não tiver cuidado com a informação, com a identificação dos jogadores, com histórias, o humor vai perder todo o efeito. Porque se eu me apresentar como um cara despreparado, esse humor, o efeito dele, vai durar três minutos. Aí depois os caras vão perceber, cara, ah, mas esse cara aí só fala isso. Ele não se prepara. O humor é. É, um humor é o que, com é o que adiciona. É, é, é o que é ah, adicionado à base da informação. Então eu perfeito, sempre pensei isso quando vi o Zimmerman. Então. E isso é gostoso de fazer o jogo com o Romulo, né? Porque ele. Traz sempre muita informação. Eu até acho bom, né? Porque eu deixo. Ele é o jornalista, né? Não, ele é fominha, né? Fominha. Não, porque ele é o jornalista. Eu não sou jornalista. Eu sou comentarista. É diferente. Eu gosto de falar o que está acontecendo no jogo, uhum. a minha visão, daquilo que eu. Perfeito. a experiência que eu tenho. Então ele traz a informação. E aí, lógico, né? Aí eu falo uma coisa, ele já um dá outra. Né? Aí, aí eu mas... dou, dou uma gargalhada. Aí eu falo, tô virando o Bira do. do, do, do né? Ele fala as coisas. Quero... te gordo, o Jô Soares. <risos> É que... eu, vou, eu, vou, eu, é, eu entendi eu entendi, é, eu entendi. Que entendeu, mano. pareceu ingênuo não mas que uh... entendeu pareceu inocente mas eu, eu senti entendi. isso também mas aí <risos> é isso o Giovanoni ele como essa coisa falo, ele decifra o jogo porque eu percebi Aham. isso nele ele teve uma carreira muito grande e encerrou recentemente ele tem essa característica do estilo de jogo de perceber as variações o Ricardo Bugarelli que comenta ele também conhece a tática e tem também um conhecimento histórico fantástico, apaixonado pelo jogo bulga, é, maravilhoso. É a Alana Ambrósio, a mulher que também tá rompendo barreiras, sendo comentarista de basquete na ESPN. Zé Boquinha. Zé Boquinha. José Roberto Ô, Zé Boquinha. E o Eduardo Agra, que é outro comentarista também. Eduardo Agra. Pessoal da Velha Guarda também, que tem toda a experiência. Acho que a, a, a, a ESPN consegue uma mistura de estilos nos comentaristas, muito bom. Os narradores, são narradores que ótimos, tem eu gritando igual um louco. E...